Você já deve ter percebido que, mesmo com os motores gráficos mais potentes, a maioria dos jogos atuais não alcançam a qualidade de enredo e imersão que os clássicos que definiram as franquias de sucesso de hoje, como Crisis, Far Cry, Assassin's Creed, God of War, Halo, Mass Effect e outras que você já deve ter jogado ou ao menos ouviu falar. Neste vídeo, vou explicar da forma mais simples possível como a popularização dos computadores, as motivações das empresas, a mente e os incentivos dos desenvolvedores, moldaram a história dos games. Se gostar do conteúdo, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe para levar esse vídeo a mais pessoas e me ajudar a produzir mais conteúdo a popularização dos computadores. Não se preocupe, não darei uma aula de história, é só que como os games surgiram depende de como o mercado de tecnologia evoluiu no início. Os primeiros jogos das primeiras desenvolvedoras não eram nada sofisticados, mas o esforço dos desenvolvedores contava muito pelo pouco espaço disponível nas fitas que eram vendidas ou alugadas era preciso fazer jogos de qualidade que aproveitassem ao máximo as capacidades das máquinas da época, se não eram rapidamente ultrapassados pelas outras empresas que sabiam que esse era o mercado do futuro, sem falar nos esforços para combater a pirataria, muito mais presente naquela época do que hoje. Os melhores jogos de todos os tempos A tecnologia naturalmente evoluiu, as empresas atuais começavam a surgir e desbancavam as precursoras, como a Nintendo. Daí em diante, era o um momento perfeito para utilizar o potencial inédito dos novos consoles como a Xbox 360, com tramas bem elaboradas e gráficos feitos para ultrapassarem gerações. Pode-se ver isso com alguns jogos de 10 ou 5 anos atrás, que tinham os gráficos lindos para a época, continuam razoáveis hoje, e ganharam otimizações para a nova geração dos consoles. A decadência dos games Após isso, no mercado de maior crescimento do século, as empresas se expandiram e apressaram-se em manter ou modificar levemente as formas que as colocaram no topo, o que gerou um fenômeno que se repete até hoje, o famoso mais do mesmo. Para curar a falta de novidade do público gamer, a essa altura imenso, agora que a baratização dos consoles e PCs permitiram a venda doméstica para toda a classe média alta mundial, ao menos no ocidente, onde há menos restrições devido à forte valorização da liberdade de expressão. Os games atuais Agora estão sendo lançados jogos com gráficos espetaculares, mas mecânicas saturadas há anos e histórias previsíveis, Algumas franquias tentaram pivotar, atraindo muitos fãs novos e afastando a maioria dos que sentem nostalgia pelos jogos antigos e defendem que os novos jogos deixaram de lado a essência do que fez a franquia popular. Poucas franquias permaneceram satisfazendo os fãs, mesmo com mudanças, mas mantendo a essência do nome e do que foram criadas para ser. Mas, especialmente, sem recorrer ao multiplayer para substituir as histórias single player. Os melhores exemplos que consigo pensar são God of War e Halo. God of War. Esta saga, que começou no gênero Mortal Slash, se aprimorou a cada nova geração com seu último jogo. God of War Ragnarok trazendo gráficos deslumbrantes, uma história envolvente e agradando a maioria dos fãs, dividindo melhor o tempo de gameplay entre Kratos e Atreus do que no seu antecessor de 2018. Halo Mesmo desagradando alguns por focar muito no multiplayer, Halo continua trazendo campanhas interessantes e o combate requintado de sempre, ao contrário de outras franquias como Duty que, apesar de não perderem a qualidade, têm críticas frequentes por terem algumas campanhas previsíveis ou que tentam inovar demais e acabam sendo monótonas, como as recentes campanhas no espaço que não foram bem recebidas pelo público. E as microtransações? As microtransações surgiram com a popularização dos Battle Royales e Multiplayers, Tendências que agora passaram a ser as mais populares em termos de visualizações, e por consequência não dão sinal de parar até que os jogos se aprimorem a um ponto em que passem a não haver muitas distinções entre os mercados de inteligência artificial e jogos de tela, um bom termo para denominar no futuro o que temos agora. Esta será a mudança inevitável no setor de imersão como um todo, que também envolve filmes e qualquer outra mídia com o intuito de proporcionar ao consumidor experiências fantasiosas dentro de um ambiente virtual, que simula a vida real ou não, podendo ou não entrar no subconsciente pelo grau da imersão. Podem ver que trazer definições sumarizadas para vocês não é nada fácil. Então, se não entenderem nada do que falei, deixem nos comentários se quiserem um vídeo mais teórico sobre imersão. Mas, para descomplicar, o grau de imersão de um jogo geralmente é maior do que de um filme, devido ao controle do protagonista e por trabalhar com instintos de movimentação como correr e escalar, enquanto os filmes mexem mais com as emoções e sensações enquanto a pessoa apenas observa. Isso tudo varia com um filme de terror bem feito, podendo provocar experiências bem mais relevantes do que muitos jogos. Novamente, se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar, para levar esse conteúdo a mais pessoas.